Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Alguns dias atrás eu estive conversando com o Fernando da Lotérica Alterosa lá de Londrina. Eu pedi para ele para a gente bater um papo e trazer algumas informações do operacional do dia a dia de uma casa lotérica. Por isso ele fez uma série de vídeos junto comigo que nós vamos te apresentar a partir de agora nas próximas semanas. Nós vamos abordar questões operacionais, questões de segurança e também a questão de controladoria dentro de uma casa lotérica, sobre 003 e também 043. Por isso, é imprescindível que você participe com a gente nas próximas semanas. Ok? Bora nessa então? Vamos lá? Equipamentos de segurança essa é uma área, uma abordagem que eu gosto bastante e sou muito preocupado. Todo dispositivo de segurança, toda segurança, ela só é eficaz se você utiliza ela como uma forma de prevenção. Não adianta você investir em segurança após um sinistro. Então é muito importante que a gente invista e sempre esteja atento às inovações de mercado para esses tipos de dispositivos. certo? Nós já falamos nas aulas alguns dispositivos de segurança que voltarei a, a levantá-los aqui, um deles, um dos mais importantes, o sistema de monitoramento ou CFTV, né, que é um sistema que além de ser um dispositivo de segurança, também é um dispositivo que te auxilia muito no dia a dia de problemas que você pode ter dentro da loja, eventualmente uma diferença de caixa, eventualmente um pagamento errado de uma conta, um boleto de um cliente, então é um dispositivo que além da segurança te traz bastante comodidade. Então, a importância de você investir nesse dispositivo. Outro dispositivo de segurança muito importante são os cofres. É, nós temos na, em toda a rede, é, algumas utilizam cofres, outras utilizam cofres boca de lobo e outras utilizam cofres inteligentes. Os cofres normais, como todas as pessoas sabem, tem, são cofres que simplesmente têm uma operação simples, onde você tem uma senha, uma chave e você faz a abertura do mecanismo. Certo? Então, esse já é um dispositivo de segurança é, inicial, um dispositivo de segurança onde você pode guardar os seus numerários. Um cofre boca de lobo ele já tem um, um nível de segurança um pouco maior, aonde você mantém ele fechado durante todo o período e somente uma empresa de transporte de valor que a, fa, efetua essa abertura. Ou seja, você não há necessidade de ficar abrindo e fechando esse cofre, porque ele tem um dispositivo em cima, uma abertura em cima, que você é, consegue depositar o seu numerário ali dentro. Então, ele tem esse nível de segurança porque ele não é aberto e fechado durante todo o dia. Ele simplesmente é aberto quando você vai recolher o numerário ali de dentro. Então, é um dispositivo um pouco mais seguro. Tem um dispositivo de impressão e o importante é que ele tem um seguro também dentro dele. Então, é um, é um diferencial muito grande, onde todo o numerário que está ali dentro, além de ele estar ali dentro seguro, ele também está segurado. Então, como a gente vai ver numa outra aula, a gente tem uma explicação específica do cofre inteligente e, e vocês vão poder tirar as dúvidas sobre esse dispositivo. Infelizmente, ele é um dispositivo um pouco mais caro, mas é um dispositivo que te traz esse tipo de segurança, certo? Outros dispositivos que a gente pode abordar na parte de segurança seriam os alarmes. Né? É muito importante que toda lotérica possui um tipo de alarme. Esses alarmes, hoje, a tecnologia permite utilizar vários tipos de, de equipamentos, mas, na minha concepção, os melhores equipamentos que a gente pode ter dentro das nossas lojas são os alarmes monitoráveis. Né? Esses alarmes são monitoráveis por empresas de monitoramento, ou seja, existem, existem pessoas que estão verificando se eventualmente esse alarme dispara ou não, se eventualmente ele tem uma falha, então é um dispositivo muito importante para a segurança da sua loja. Tá? Então, também, dentro desses alarmes a gente tem os sensores, os tipos de sensores. Existem os sensores de infravermelho, existem os sensores de micro-ondas e existem os sensores híbridos que, na minha concepção, são os melhores. Ou seja, eles têm 3 a 4 tecnologias embarcadas no mesmo sensor. Ou seja, as possibilidades que existem de você eventualmente é, tentar ultrapassar um sensor utilizando algum dispositivo que possa mascarar a sua entrada ou a sua passagem por ele, nesses sensores híbridos você consegue evitar. Então é muito importante que as lotéricas hoje utilizem esses tipos de sensores. Também existem os sensores sísmicos, tá? que eu tenho observado muito, que é importante que as lotéricas comecem a utilizar esses tipos de sensores. Por quê? Muitos casos de assaltos em lotéricas, os meliantes entram nas lojas ao lado da lotérica e fazem buracos na parede e atravessam essas paredes para dentro da sua loja. Então, os sensores sísmicos conseguem detectar esse tipo de movimentação. Né? Então, se a pessoa começar a tentar quebrar uma parede, alguma coisa, qualquer vibração que ultrapasse o limite do sensor, ele vai disparar o alarme. Tá? Outra coisa que eu também uso aqui, é, a gente tem, além do sistema de, de monitoramento é, ser via internet, né? ou seja, a nossa empresa de monitoramento ela analisa o nosso alarme via internet, a gente também tem outros dois dispositivos de backup, ou seja, a gente tem uma comunicação via linha telefônica e também uma comunicação via GPRS, ou seja, linha de celular. Então, o nosso alarme, se eventualmente a gente ficar sem internet, ele pode transmitir via telefone ou via celular. E se eventualmente a gente ficar sem celular, ele pode transmitir via outros dois. Então, a gente sempre tem um backup das tecnologias para que sempre estejam online. E, eventualmente, se alguma dessas três tecnologias se desconectem, o sistema da, da, da central de monitoramento consegue analisar e verificar que houve uma falha nesses dispositivos e, eventualmente, pode estar acontecendo é, um sinistro. Então, são esses três dispositivos, os cofres, o sistema de monitoramento, e os alarmes, que são os principais dispositivos de segurança que uma lotérica tem que ter. O outro, não menos importante, que é o que a gente já comentou várias vezes, é o sistema de blindagem. Fechando todas essas necessidades que a gente tem dentro da loja, é, são esses os dispositivos que a gente indica e os mais utilizados dentro das lojas para que você possa ter a capacidade de segurança necessária para atender o seu cliente e até mesmo para ter a tranquilidade de poder trabalhar dentro de um local que movimenta tanto dinheiro. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse quesito de segurança que é imprescindível para nós que somos empresários lotéricos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer continuar recebendo informações e atualizações sobre o mercado lotérico é bem simples, envie a palavra VIP para esse telefone aqui através do WhatsApp que nós vamos te manter informado. E se você também tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente. Quem sabe a gente faz um vídeo para poder te responder. Um abraço, sucessos e produtividade!